Meu filho está com oito anos, né? Está tendo aula no Crispim. Mais novo, está com três, está tá lá na creche, lá embaixo. E só a alegria que eles têm quando voltam para casa já. Esse valor que está aumentando não tem. Nem chega perto do valor que significa que ele traz para casa e o aprendizado que ele vai tendo. Depois de momentos tão difíceis que a gente teve de pandemia e que as professoras tiveram que segurar uma onda muito difícil fazendo essas atividades aí. Híbridas, por WhatsApp e tal, que foi um momento muito difícil para todo mundo. Eu fico muito feliz com esse resultado. Fico ao mesmo tempo é, triste, né, gente? Vocês viram que ontem começou uma greve né, no nível estadual, porque infelizmente no estado não foi possível atingir o piso. Então, é, toda a nossa solidariedade para as professoras e professores do nível estadual que estão cuidando também das nossas crianças, vão cuidar do meu filho mais velho também quando ele chegar no ensino médio. E apenas um esclarecimento, né? A gente até atrasou a, o início da reunião por causa disso. A gente estava ali suando a camisa com a calculadora para poder compreender. É, queria agradecer a presença do Cristiano por ele ter vindo aqui, né? Representando a prefeitura municipal porque ele nos ajudou a sanar as dúvidas. Nós tivemos dúvidas aos 45 segundos do segundo tempo, com relação a é, como é que se dava a conta, né, o cálculo. Né? Ninguém tinha dúvidas de que nós queríamos aprovar, ninguém tinha dúvida, mas a gente queria fazer tudo bem certinho na régua. Né? Então, o que a gente percebeu, basicamente, é que havia uma diferença entre é, o pagamento de quem dá aula por hora, que é o Ensino Básico 2. E os que, dão, é, os que recebem o um valor né, é, já das 24 das, das horas é, no nível final, né? ou seja, o valor completo. Então, basicamente, o cálculo que a Prefeitura realizou, é, muito bem feito, foi com a recomposição salarial em 2020, com o aumento que havia sido dado de 10,55, o aumento desse PL 15 de 2022 agora, ele passa a igualar todos os profissionais da educação, professores né, é, daqui do nosso município, ao piso federal aprovado. Tanto os da educação básica 2, como os da educação básica 1. Um. Então é importante todo mundo compreender bem claramente, tá, gente? É, principalmente os professores, mas também pais que queiram saber. Então aqui é a educação básica 1, um, né? Estava mais defasado com relação ao piso. E a educação básica 2, que é por hora, estava mais adiantado com relação ao piso. Né? E aqui está o novo piso que foi aprovado, né? No governo federal. Então, vocês percebem a mão chegando nesse ponto de cima, ó. aqui do ensino básico 2 sobe menos do que o ensino básico 1 um, para poder chegar a essa equalização. Então isso é importante todo mundo compreender que a gente tem, por exemplo, né, para tomar só como exemplo, né, é, quem está em estágio probatório e é de nível 1, um, é, quem está recebendo no, no ensino básico 2, que é por hora, Passa num valor que em 2019 era R$19,97, com o aumento da recomposição né, de 375 vai para R$20,72, com os 1055 vai para 2291 e aí com o aumento desse PL 15 chega a R$24,04. Já quem está é, no ensino básico 1, que recebe a integralidade, estava com 1.694 antes da recomposição, com a recomposição passa para 1.75756 com aumento de 3,75%, depois o aumento de 10,55% passa para 1.942,98 e com esse atual PL que nós vamos votar nesse momento, passa a receber então R$ 2.307,38. isso eu estou dando um exemplo é, no nível 1 e para quem está ainda no estágio probatório, porque sempre vai ser respeitado o plano de carreiras né, que a gente tem no nosso município. Mas para todos os outros aconteceu isso também. É importante ter essa clareza, a gente chega a um nível então que é ensino básico 1 e ensino básico 2 passam a receber em caudas o valor estipulado pelo piso federal. O que é, gente, uma conquista muito grande e eu como vereador faço parte da, da oposição eu preciso aqui é, de maneira pública saudar a iniciativa da Prefeitura Municipal do Poder Executivo de ter tomada a decisão, que é uma decisão firme, porque ela não é vinculante, não é obrigatória, mas ter tomado a decisão firme de que as professoras, os professores de Caldas municipais estarão, a partir de hoje, se Deus quiser, com essa votação, recebendo o equivalente ao piso salarial estipulado no nível federal. É uma conquista que faz de Caldas uma cidade melhor. Não é ainda o suficiente. Vamos lutar para ter outros aumentos, mas é uma grande conquista e que me enche de júbilo, de emoção, porque eu sei o valor do trabalho de todas as professoras e professores. Parabéns. Eu acho que hoje é um dia histórico para todos e todos nós. E, mais uma vez, toda a nossa solidariedade, as professoras e professores do nível estadual. E vamos pressionar o governo estadual para ver se a gente consegue também que as nossas colegas e colegas possam também atingir o piso no nível estadual. Muito obrigado.